A proposta pedagógica da disciplina Os materiais didáticos e atividades foram elaborados por um professor especialista da área. E ele tem um recado especial para você. Olá, essa é a disciplina Gestão Estratégica de Pessoas e eu sou Geraldino Carneiro de Araújo. Boas-vindas à disciplina. Bom, eu sou administrador, sou mestre em Agronegócios, sou doutor em administração e docente na UFMS. A proposta dessa disciplina é que a gente entenda a evolução do conceito, partindo do departamento pessoal, entendendo as práticas e políticas de recursos humanos e chegando à gestão de pessoas. Discutiremos os processos e subprocessos de gestão de pessoas por etapas, então o que é recrutamento, como se faz, seleção, integração, treinamento, desenvolvimento, avaliação de desempenho, recompensas e desligamento. Por fim, serão tratadas as questões do trabalhador, qualidade de vida e as tendências na área de gestão de pessoas. A gente espera que ao longo da disciplina fique claro para todo mundo que as pessoas são chave para qualquer organização e que sempre estaremos procurando alinhar uma gestão mais humana e mais produtiva. Bons estudos!